Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Pensa e Redação, em que eu, Gabriel de Lima, vou te ajudar a utilizar os conceitos das ciências humanas na redação do Enem. E para hoje eu trouxe um filósofo lá da antiguidade, Tales de Mileto. Ele é um dos filósofos pré-socráticos, ou seja, é um dos que vieram antes de Sócrates, e ele também é chamado de o primeiro filósofo grego, e já já a gente vai falar sobre isso. Você deve saber que na Grécia Antiga os povos se organizavam em cidades-estado e nelas eles construíam diversos tipos de conhecimento, entre eles as bases do que hoje a gente chama de filosofia ocidental. Mas acontece que o mais comum até aquele momento é que as explicações para os fenômenos da natureza e do universo fossem sempre baseadas nos deuses, na mitologia, por isso que aconteceu uma mudança muito grande quando um grupo de pensadores tentaram buscar explicações diferentes para isso. Em vez de se basear na mitologia, eles buscavam respostas para esses questionamentos baseadas na observação e na razão. E o primeiro desses pensadores que se tem conhecimento é o Tales de Mileto. Mas o que, que ele dizia? Bom, sintetizando a sua teoria, para ele tudo é composto de água. Uma coisa muito comum para esses primeiros filósofos era a busca por uma arquer, uma substância que fosse uma matéria-prima do cosmos, né? uma substância da qual todo o universo se originou. E para o Tales, essa substância era a água. Mas por quê? Ele pensava que essa substância deveria ser algo que, além de essencial à vida, ela fosse capaz de se mover, ela fosse capaz de se transformar em outras coisas, e ele percebia que a água podia ser gelo, podia ser água em estado líquido, podia ser névoa. Então, por causa disso, ele pensou que tudo que existe deve ser água em algum estado de transformação. Mas se hoje a gente sabe que não é assim que funciona, que nem tudo é feito de água, por que Thales continua relevante? Que ele foi um dos primeiros pensadores a buscar essas respostas racionais baseadas na observação. Ele via quando chovia as plantações cresciam e quando não chovia as plantações morriam. E assim ele deixava de lado o hábito muito comum na época de atribuir essas coisas à vontade dos deuses, porque os deuses estão com raiva da sociedade e aí eles vão fazer as plantações morrerem. Né? E isso foi só o início para uma corrente de pensamento que fundou a filosofia ocidental. Mas indo para o que interessa, como a gente pode associar isso a um tema de redação? A importância que Tales atribuía à água pode muito bem ser utilizada para contextualizar um tema sobre secas, sobre crise hídrica, sobre gestão dos recursos hídricos, e isso é um tema extremamente atual no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas em 2014, os níveis dos reservatórios de ar em São Paulo ficaram críticos por causa da estiagem, e esse ano mesmo no Rio de Janeiro... Teve a questão da contaminação da água da Sedai por geosmina. Muitas pessoas passaram mal, tiveram que comprar água mineral nos supermercados e os estoques acabaram esgotando. Enfim, tem muitos assuntos relacionados à gestão da água no Brasil que são temas atuais e possíveis de cair em redação. Então agora eu vou mostrar na prática como isso pode ser feito em uma redação estilo ENEM. Para isso, eu preparei um parágrafo de introdução sobre o tema A Questão da Água no Brasil. Esse tema está disponível na plataforma do Redação Online para você mandar um texto para correção. Você pode acessar pelos links que vão estar aqui na descrição. Então, vamos para o texto. Na Antiguidade, Tales de Mileto, conhecido como o primeiro filósofo grego, postulou sua teoria em que afirmava que tudo que existe materialmente é feito de água. Formulado há mais de 20 séculos atrás, seu pensamento levanta a questão da importância que a água possui na manutenção da vida humana e de sua qualidade de vida, a ponto de ser considerada pelos antigos a matéria-prima do cosmos. Contudo, no Brasil contemporâneo, a essencialidade desse recurso natural tem sido negligenciada no contexto geral, haja vista a deficitária gestão dos recursos hídricos no país, problemática que por razões governamentais e sociais, continua a ser um dos maiores impasses relativos ao meio ambiente brasileiro. Eu espero que esse parágrafo tenha te ajudado a ver como você pode utilizar o Tales de Mileto na sua redação, e vale também lembrar que ele não é só para um tema sobre a questão da água no Brasil, ele vale para vários outros temas, por exemplo, em relação a um tema sobre saneamento básico, que envolve o tratamento de água e de esgoto. Você pode utilizar para contextualizar é, em um tema sobre desperdício de água no cotidiano. Você também pode utilizar a importância que o autor dava à água. Até mesmo em um tema sobre outro recurso natural, você pode utilizar Tales de Mileto para falar sobre a água e logo em seguida relacionar a importância dada a esse recurso natural com o outro, dizendo que ambos são igualmente importantes. Enfim, as possibilidades são várias e eu quero ver as ideias de vocês aqui nos comentários. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de sempre que tiver algo novo. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, treinem bastante e tchau!